E veio como foi a live lá. Ela jogou em Nova Sejam bem-vindos. Acho que a é Titânia é, é mais cara que prata, mas não tão caro quanto ouro. Entendi. Já deu um porradão nas áreas ali. Isso aqui foi o famoso soco para assustar as pessoas. conseguiu subir aqui meu deus outro que joga bem de dom fist é o caelion o âmbito e joga jogam muito bem é só peça. eu sou péssimo no novo chat atrasado que isso o chat não é atrasado não <risos> Errei! Errei de novo! Vou errar mais uma vez. Eu nem devia tentar mais. <risos> deu bom, deu bom, gente. Como foi as festas, cara? Aqui foi só um jantar mesmo, de boa, conversante, nada demais. E aí? Um novo meu querido, meu está me zoando. Sério? Shin Universe, que gritou Paulo Shin. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, viu? Olha só, sexta ah, eu acho que o rato conseguiu se prender em alguma coisa. Meu dom é horrível, mas ok. É bom, poxa. Sei de vida. Filho. Sério, não tinha visto. Eu sei que, que o piercing de aço com cinco Svarovics. Svarovics. Svarovics. Palavra difícil. Eu tava 800 e a titana tava 1200. Mas eu pedi pra minha avó comprar pra mim por 20 dólares quando eu tava 3 juntos. Caramba. O Brasil é foda, né? O oh, diabo, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. hum, achei que ia conseguir matar. Ah, não, mas é uma morte patética. <laughs> é, não foi morte patética. Só perca nessa bagaça. Ixi, perdeu a É gostoso. Eu ainda feliz em novo. Meu marido, feliz anão novo. Boa noite, boa live. Vem é lá, Dio. Obrigado pela presença, viu? Boa noite pra você. Bom, teve festa aqui. Só comi lasanha e só pô lasanha. Tá ótimo, cara. Lasanha é o sonho de todo mundo. Adoro lasanha. É provavelmente a massa que eu mais gosto. Sendo que eu não sou um grande fã de massa. Mas ainda assim eu, eu como de boa. <risos> <risos> <risos> Ai, que vontade de brigadeiro, cara De brigadeiro eu sou fã Pessoal, usando os áudios E aí, Light 23, Twitch, beleza? O que você achou do meu bot, mas O seu bot é inteligentíssimo o seu bot é next level o do Marcelo está evoluindo, você viu? Depois que eu comecei a, meu Deus, investir na minha carreira de YouTuber, eu comecei a pensar em jogar um pouquinho mais sério, que é para atrair as pessoas pela minha habilidade, não só a habilidade em ser bonito. Isso está acabando, inclusive, essa habilidade de ser bonito. Quando, quando eu me pesei, eu percebi que isso já, já é coisa do passado. Não, eu quero sair daqui, morri. É, o cara não comeu lasanha, eu já considero herege. É, mas eu não como pizza, Cairo. Eu não como pizza. Lasanha eu como. Qual é o seu canal, Marcelo? É, exclamação social. Tenho... tenho tem todos os links tem o YouTube tem o Twitter tem o Instagram mas é o canal é o Marcelo 92 igual Twitch exclamação YouTube também tem Caio maldito ele roubou era eu ali que, que ele roubou minha jogada ou não eu acho que era eu ali hein eu vi que era um do Fit, mas eu não vi que era eu e m 92 S2 não funcionou Batman não, mas não deu pra votar em mim mesmo? Achei que tinha jogado tão bem. Tem mesmo, você viu? A pizza um monte de gente não come, agora ela a assim. Sério? Sério que tem bastante gente que não come pizza? É raro, aqui é raro. Nossa, meia boca. 3.800 de dano só, achei que tinha ido melhor.